Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao painel atual, o seu canal no YouTube. Eu sou Cláudio Tamura, estou falando com vocês daqui do Japão e hoje nós vamos conversar com o Eduardo Henrique Pereira, proprietário da Vie Professional. Eduardo, seja muito bem-vindo ao painel atual. Muito obrigado. Tudo bem com você? Dia, tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Eduardo, antes de eu perguntar Davi, eu vou perguntar do fundador dela. Quem que é você Eduardo é? por Eduardo? Eduardo por Eduardo. Eduardo é um empresário brasileiro é, que implantou uma, uma empresa no mercado para mudar vidas, no caso. Né? Então é... A gente trabalha na área da beleza com o fundamento de, de aumentar a autoestima das pessoas, das mulheres principalmente, através de um cabelo bonito e saudável. aí, né? Esse é o fundamento da, da empresa que o Eduardo fundou no caso. Maravilha. Então, já que você já foi rasgando já o para que, que você veio? O que é a via profissional? Como ela surgiu? Da onde ela saiu da sua ideia, do seu coração? Como é que foi? Cara, eu sempre tive um, um, um, um sonho de produzir alguma coisa, né? Que desse para melhorar continuamente. É... Aí desenvolver essa linha de, de tratamento profissional. Né? Então, é... a gente vem desenvolvendo, trabalhando há 12 anos, e desenvolvendo novas formulações, melhorando as formulações dentro do mercado aceite, né? em questão de valores e qualidade, que é o que a gente trabalha muito forte, questão de qualidade, né? Então é, é daí que ela vem De um sonho de produzir alguma coisa Que possa ser melhorada Constantemente Maravilha E desde que você criou esse sonho Nós estamos falando de um sonho De um projeto que está há quanto tempo no mercado já? Há 12 anos no mercado há 12 anos no mercado E como é que você tem sentido o seu sonho A cada ano que passa? A gente vem numa crescente muito boa, né? Os, os altos e baixos, o próprio crescimento, é, os desafios, né então a gente vem superando todos e evoluindo cada dia a mais. Né? Tá, você, me, você me falou que o, o produto da, da, da Via é feito, é Via profissional, é feito para principalmente as mulheres ficarem mais embelezadas, mas eu fiz uma visita rápida e vi também que tem tratamento para... Qual é o segmento da Via profissional? É cosmético profissional. Ou seja? Linha profissional para salão de beleza. Salão de beleza. A palavra Exato. mágica está aí. Salão de beleza. Isso. Estamos, é. então, falando para todos os proprietários de pequenos e grandes médios salões de beleza. Ou Exato. seja, cabeleireiros, né? Perfeito. Ok, muito bem. Então, vamos agora falar um pouquinho para eles, já que nós estamos falando de produto, para que eles possam levar para os seus clientes os melhores produtos. O que, que a Via oferece para esses profissionais do mercado? A gente trabalha com três linhas, na verdade. É bem enxuta a linha, né? Essas são as ferramentas que eles usam no dia a dia, que é a necessidade do dia a dia deles como ferramenta, que é o produto. E a gente fala certo. de ferramenta, né? Certo. O produto é uma ferramenta para o profissional. Certo. Então, a gente tem a linha Keraplex, que é uma linha de redução de volume, a linha Blonde Complex, que é uma linha para loiros, tudo vai englobar na, na Blonde Complex, matizadores, descolorante, tratamento e tudo mais. E a Intense Repair, é uma linha de tratamento e finalizadores. Então, é uma linha bem enxuta. Entendeu? Tá. Hoje, nós estamos falando... Você me deu destaque desses três produtos ao qual é, a, você falou. A, linha, a produção ela é enxuta mas ela não é curta. São 42 de... itens. Eu gostaria de que você me desse um pouquinho mais de detalhe, que você foi um pouco breve nos três produtos seus. É, se você quiser reforçá-los ou dizer a diferença de um para com o outro. Então, a linha Keraplex é uma linha de redução de volume. Alisamentos, é... tirar o frizz. Então, é uma... Por isso que eu falo que é bem enxuto, né? É... Tá. Ela reduz o volume, a Keraplex. Ela é... Específica para redução de volume, é matemática, ela não vai inventar um resultado, ela vai é, reduzir o volume do cabelo e alisar o cabelo. Essa linha aqui era a Plex. A linha Blonde Complex é uma linha de descoloração, hematização, né? E, e tratamentos também para cabelos loiros. Tá. Tá me entendendo? Entendi. E a linha Intense Repair, ela é uma linha mais extensa que é toda a linha de tratamento é na Intense Repair, é nutrição, hidratação, reconstrução, é, finalizadores, é, manutenção, pós-tratamento, é, reparadores de ponta, sérum, então é uma linha bem completa. Como é que está a receptividade para com o, o mercado interno em relação à VIE? A gente tem uma aceitação assim hoje muito boa, né? por conta que a gente vem trabalhando já há 12 anos no, no mesmo segmento e no mesmo propósito. É, o que o mercado hoje necessita? Um produto de alta qualidade, com custo acessível e conhecimento junto com o produto. Né? É o que a gente trabalha muito focado, em levar mais conhecimento para os profissionais da beleza. É o que faz a diferença no mercado hoje. Bom, em relação ao mercado interno, eu, eu creio que a gente está... Sempre, na verdade, o mercado em geral, mas interno, por causa da questão do governo, sai governo, entra governo, plano, isso, coisa e tal. Mas e fora do país, como é que está a via? A gente está introduzindo agora exportação, né? a gente já está trabalhando no Paraguai, no Chile, é, entrando nos Estados Unidos, é, estamos fazendo as notificações dos produtos em Portugal, para a entrada também, né? então a gente está numa crescente boa. Dentro do Brasil, é, a gente está tendo uma aceitação muito boa, como você perguntou. É, a gente já está em, em 40 distribuidores farmados pelo Brasil. Né? Então a gente trabalha dentro dos melhores salões né, em todas as regiões que a gente trabalha. Então, questão de qualidade, aceitação, a gente está numa muito boa aceitação. Você falou 40 distribuidores ou eu ouvi errado? Distribuidores. É bastante. É bastante. Hein? É bastante. bastante. Então, é uma produção bem grande aí, na verdade. É. E você falou da, da questão externa: Estados Unidos, Portugal, Chile, Paraguai. É, é, também tem mais algum país da, lá do Oriente Médio, alguma coisa ou não? Eu fiz um, um, um trabalho em 2019 para 2020 em Oman, nos Emirados Árabes. Ok. Né? É, mas, como era pandemia, o trabalho começou e não fluiu, né? mas eu fui até lá, plantei o produto, uhum. é, só que como o mercado parou 100%, a Sim. distribuição não fluiu, mas foi por ah. conta disso. Eduardo, hoje nós temos, antes de eu entrar onde realmente é o propósito da nossa conversa, certo. nós temos aí um grande desafio, né, que é o mercado chinês. Uhum. O que, que você me fala, porque hoje assim, você vem com qualidade, com preço, vem o chinês, com uma qualidade questionável, é, mas com preço que é quase que impossível de combater. Como é que você avalia isso? É, essa questão, a gente tem alguns produtos que os outros países não têm. Então, é, a gente pode ter alguma, algum quesito aí que vai ser mais difícil, mas, em, contra, em contrapartida, a gente tem produto que eles não têm, não produzem. E é muito bem aceito nessa questão. E você já fez alguma negociação também para o lado de lá, ou ainda é só eles passando para cá? Não, não fiz. Não, né? Não. Tá, muito bem. É, qual é o propósito da, da Via em relação ao Japão? Cara, é um mercado que eu não conheço, que a gente é, pretende entrar, mas é sabe que é um mercado competitivo, difícil, mas a gente tem o produto que eles precisam, né? Onde tem cabelo, a gente está entrando, que tem a necessidade de um bom produto. Tá, é, é, como eu falei para você, o nosso assunto seria tratando realmente daquele, do, dos brasileiros dentro do Japão, né? É, e nada impede de uma empresa japonesa também se interessar pela via, até porque hoje certo. a demanda de estrangeiros aqui no Japão é muito grande. Então, eu gostaria de, que você pudesse uh, explanar um pouquinho mais a, a sua visão em relação ao produto VI dentro do Japão e uh, o porquê que o produto ter, teria que entrar, ou vamos lá, é, as pessoas adquirirem para ser o distribuidor aqui. É, vamos lá. O porquê distribuir o produto brasileiro aí é... Bom, porque temos alguns produtos que são exclusivos, é, brasileiros no caso, até mesmo a questão dos, dos alisamentos, é, que eles têm uma procura muito grande. Então, eu acredito eu, não conheço o mercado aí, mas deve, não deve ser muito diferente do mercado europeu no caso, é, porque a aceitação é mundial. Né? Então, a gente só precisa do empresário que vai entender o projeto e fazer a distribuição porque a necessidade do produto brasileiro é mundial, não deve ser só é, tipo Estados Unidos, Japão, Chile é, é, né, toda a região tem uma necessidade então a gente sabe já por uma pesquisa baseada em, em, nas exportações que tem aceitação do produto, agora não sei se vai ser tão fácil a entrada, não sei se vai ser tão fácil para fechar esse distribuidor aí, mas a aceitação e a necessidade o mercado tem Tá, eu gostaria de fazer uma pergunta que ficou lá para trás. É, e eu deveria ter feito ela no meio do caminho. Em relação à guerra, o que, que atrapalhou? O que, que você vê que pode atrapalhar na questão da exportação? Ou isso não influencia? Não influenciou. Na verdade, está aumentando a procura. Né? É, vamos por aí que a, a a Rússia e a Ucrânia é um. É, eles não pararam de trabalhar. Entendeu? Eles continuam trabalhando normal. Tanto é, que o, outras, outras marcas, grandes marcas, no caso, que eu conheço os proprietários, tão, é, o maior mercado deles é a Rússia. Entendeu? Então, está ah, trabalhando normal. Tá. É, a Vi, é, querendo entrar dentro, do eu falo não é querendo entrar, ela já, já está nos Estados Unidos, entrou em Portugal, é, foi fazer seu papel em Oman, é, nós acreditamos muito que o produto da Vi tem, tem que estar aqui também. Então, eu gostaria que você falasse para o é, empreendedor aqui no Japão, vamos falar para o brasileiro, é, e para quem, de repente, fala assim oh, o que ele que está falando lá, né? que aqui é. tem isso também, o japonês ouve, oh, o que que está falando? Aí, gente... <risos> então, o que você entendi, fala entendi. para os distribuidores que se interessam, é, que têm interesse em conhecer melhor a Vi, como fazer, como entrar em contato, o que, que você oferece, enfim, agora é com você. Então, vamos lá, vamos por assim, o que, que, a, que a empresa, a Vim Professional, oferece para o distribuidor empresário, que vai, é, ele precisa de uma empresa séria para fazer um bom trabalho, correto? correto. precisa de uma empresa de qualidade, que tem um produto de qualidade que ele é aceito no mercado. É, então, é o que a Vim Professional oferece, é qualidade, e conhecimento para introdução de qualquer região, qualquer mercado. É uma empresa séria, é uma empresa que está 12 anos no mercado, que ela não está brincando, ela está levando um trabalho muito a sério, levando conhecimento por todo o Brasil, por todo o país que ela está trabalhando. É como a gente leva conhecimento? Toda a distribuição que está trabalhando com a gente, a gente dá cursos, treinamentos para profissionais da beleza. Então, por exemplo, no Paraguai, dia 6 de março agora, passado, a gente deu um treinamento para 130 profissionais da beleza. Então, é. é uma aceitação assim fantástica. O mercado necessita de um produto de qualidade e conhecimento. Conhecimento de causa na prática. né? O que o empresário hoje procura como empresa para fazer uma distribuição, ele precisa de uma empresa que tenha conhecimento, qualidade e suporte para que ele consiga distribuir esse produto. Que não falte o produto no mercado. Que não falte a demanda que ele precisa na região dele. Essa é a diferença da nossa empresa. Cumpra os prazos de entrega. Isso, isso que eu ia perguntar. Né? Isso, é, isso é primordial. Um produto ser bom é obrigatório. Agora, a reposição, a introdução, o suporte que essa empresa dá é o, é o que faz a, a engrenagem rodar. Ou seja, é, qualquer distribuidor que se interessar pelo produto da VI ele não vai ter problema, aliás, ele vai ter todo o auxílio, todo o aparato... Né? Todo o auxílio, suporte, direcionamento, é, tudo que for preciso para a introdução do, no mercado dele. Isso tá. eu estou falando não é só é, como exportação, é como no Brasil também, todos os lugares o procedimento é o mesmo. A rentabilidade que você acredita em, em questão de margem de lucro, é, compensa ele estar... Tá... Fazendo essa exportação para, para primeiro atender o público brasileiro, né? E depois, visando o lucro, você também, é, a, a VI também mostra isso daí, possibilita dele ter um lucro real. Com certeza, com certeza. Aceitação 100% e lucro vai ser, o lucro é bem alto, é bem, é bem rentável no caso. Porque... É, porque se tratando de exportação, às vezes a pessoa fala, ah, mas vai ficar tem aqueles encargos, tudo, vai chegar aqui, vai dar elas por elas, né? Não, não é, porque é um mercado, que é um produto que o mercado precisa e não tem a, a concorrência, na verdade, é pequena nessas regiões, é, como o Oman, no caso, eu fui lá, não, não tinha, a concorrência não existia, entendeu? Então, é, é um valor agregado absurdo, é muito valor agregado, é, é tipo assim, quase 10 vezes mais eles colocam no valor, entendeu? Agora, é, Estados Unidos é um pouco menor, Chile na nossa região que a gente já trabalha aqui eles colocam é, em, em média de valor aí não sei se eu nem posso falar isso, mas é, é cinco vezes o valor da, do produto brasileiro, entendeu? Do que ele se vende lá então os custos para chegar o produto lá são muito baixos, então a margem é bem alta e a perspectiva sua em relação. Agora eu tenho que entrar um pouquinho numa questão é, é, independente né? é, de governo. A sua perspectiva é de que a, a empresa VI é, entre dentro do mercado japonês, que é o que a gente faz votos, né? de que os empreendedores aqui, os fornecedores, os distribuidores, é, abram as suas portas, né? acreditem, acreditem no, no produto da VI e comecem a fazer exportação. Mas qual é a sua expectativa em relação a todo esse, todo esse emaranhado aí? É, novo governo no Brasil, guerra na Rússia, China e não sei quem, isso daí, como é que você vê em relação... Ah, eu, eu, sou, eu sou bem, como que fala, é bem me posicionado em relação a isso. né? É, o, é trabalho. As, os empecilhos podem vir, é, problemas podem vir, mas a gente tem que Passar por, cima do, passar por cima do que vem e seguir em frente, porque todo mundo continua trabalhando, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se cuidar. Então, a engrenagem não para de rodar. Então, não vai ser governo que vai nos impedir de nada, que, na verdade, com essas mudanças, a gente só vem crescendo. É, tem murmurinho, a gente está trabalhando, está crescendo, não tem medo de acelerar, no caso, e a gente não acredita que isso não vai mudar nada na nossa empresa, não. Bom, então se você tem essa perspectiva, quem sou eu para duvidar, né? É. Eu falo. Ai, ai, ai de nós se não tivesse os empresários, né? É. Ai de nós. Que é quem faz o. Tem os agressivos e os menos agressivos, né? <risos> Mas aí é a gosto, né? Aí é, é. a gosto de quem. Cada um tem o seu, o seu gosto aí. É. O, o Eduardo, então para a gente sacramentar, eu gostaria mais uma vez que você fizesse um convite para os. Eu falo, eu uso o nome empreendedor porque você não deixa de ser um empresário é. e, e empreender, né? Certo. Mas para quem queira fazer a distribuição do produto ou já é um distribuidor aqui no Japão, né? Porque o nosso, nosso espaço, ele não fala só com o Japão, mas em específico aqui no Japão, né? Que você emita seu recado, faça seu convite, fale as redes sociais para que a pessoa possa entrar em contato com você, né? Certo. O espaço está aberto aqui. Tá, é, Bom, bom o distribuidor que queira trabalhar com a gente. É, uns pontos positivos que ele tem que saber é que é uma empresa sólida, é uma empresa séria, é uma empresa que dá exclusividade é, por distribuidor, por região. Se ele for, se ele quiser, o país todo tiver capacidade, a gente vai dar exclusividade para ele, direcionamento para que ele consiga fazer isso, consiga fazer a distribuição. É, não tem um, o que mais que eu posso falar, é, ele vai ter o um suporte 100%, é, toda a direção para que ele consiga fazer um bom trabalho é, é isso, é, nossas redes sociais é, é VIE Cosméticos Oficial é, vai, você vai entrar lá, vai entrar em contato com a gente direto, vai conhecer mais a nossa empresa, conhecer os nossos produtos, ver alguns dos nossos resultados que os nossos profissionais e embaixadores da marca né, promovem, então a gente tem um material bem completo, para conhecer a empresa não é difícil, é, é só para conhecer, para ver o que é a empresa, só ver os resultados que ela tem, na verdade. Tá, então o contato, ele é feito pelo Instagram, é isso que eu entendi? Pode ser, lá vai ter todos os nossos contatos. Tá, é a famosa bio, né, que todo mundo fala, vai lá na bio. É... <risos> tá bom. Eduardo, algo que você queira acrescentar para que nós possamos sacramentar aqui? Ah, eu acho que é isso, né? Essa é a oportunidade que você me deu aí. E que, se tiver algum empresário interessado, que entre em contato, que a gente vai fazer um bom negócio, com certeza. Uma introdução Mar... fantástica aí. Maravilha. Então, nós, assim, é... falamos agora, então, encerramos o nosso assunto com Eduardo Henrique Pereira proprietário da VIE Profissional. Eduardo, meu, muito obrigado é, pela sua atenção, seu tempo, seu espaço cedido aqui para com o público do painel atual. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite aí e muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa aí. A recíproca é verdadeira e nós que agradecemos aqui. Um forte abraço.